E o objetivo desse vídeo é apenas olhar para o que, na minha opinião, é uma das imagens mais legais já tomadas por qualquer coisa. E como eu falei, essa imagem foi registrada pelo telescópio Hubble. E o que os astrônomos fizeram foi apontar o telescópio para esta área do nosso céu noturno. E, obviamente, o telescópio Hubble está em órbita, então eles não precisaram se preocupar com toda a interferência da nossa atmosfera real. Então, isso é bom para dar uma olhada nas coisas. Mas vamos ver aqui. É, nós estamos observando em relação à Lua. Ah, claro, a Lua está se movendo. Mas nesse dia, aqui, é, isso aqui foi relativo à Lua. Eles escolheram esse local. Eles escolheram esse local bem aqui porque não havia tantas estrelas próximas. É interessante fazer essa escolha porque, se houvessem estrelas próximas, a luz teria ofuscado algumas coisas que estão atrás dessas estrelas talvez galáxias mais distantes. Então, tenha apenas em mente que tudo o que você vai ver é nessa pequena mancha do céu noturno. Eu acho que é interessante a gente mostrar a Lua aqui. Obviamente, como eu já falei, a Lua está se movendo. Então, eu não vou dizer exatamente qual é o ponto do céu que nós estamos observando, mas é legal ter em mente o quão pequeno o pedaço do céu que nós estamos observando. Claro, você poderia ter feito isso com qualquer pedacinho do céu, mas em outras partes do céu haveria estrelas próximas que teriam ofuscado certas coisas, como galáxias que estão atrás dessas estrelas ou ainda aglomerados de galáxias. Então, como eu já disse, lembre-se que tudo que estamos falando aqui nesse vídeo é desse pequeno pedaço de céu bem aqui. O ponto principal aqui mais uma vez, como todos os vídeos que nós estamos lançando aqui, é realmente mexer com a sua cabeça, mexer com a sua mente. Mas vamos lá, tudo isso aqui é o que o telescópio Hubble viu naquele pedacinho, tudo o que estou mostrando aqui. Ah, Eu quero ser bem claro sobre um assunto. Algumas dessas coisinhas aqui são estrelas próximas, mas a maioria dessas coisas são galáxias. Isso é uma galáxia, isso é uma galáxia, isso é uma galáxia, isso é uma galáxia, isso aqui também é uma galáxia. A razão pelo qual eu quero desenhar isso aqui é, bem, no último vídeo, eu te mostrei o nosso grupo local, não foi? Eu te mostrei o super aglomerado de Virgem. Eu até te mostrei a representação do nosso universo observável. Mas o que é incrível sobre tudo isso é que essa imagem é real. Essa é realmente uma imagem de uma galáxia. Ei, hey, a outra galáxia aqui. Olha, a outra galáxia aqui em cima. Você pode continuar fazendo isso para sempre. E apenas naquele pedacinho de céu que nós pegamos. Obviamente que isso aqui não são todas as galáxias do universo, são apenas as que podemos ver. Definitivamente, existem mais coisas aqui para trás que não podemos observar, ou ainda pegar outros pedacinhos. Existem tantas imagens inacreditáveis que você pode procurar, existem muitas delas no site da NASA, ou ainda na Wikipédia. Essas imagens, sem dúvida, são inacreditáveis. Você pode ver uma galáxia, outra galáxia, outra galáxia, e assim por diante. Aqui nós temos uma galáxia, você pode ver outra aqui, aqui também tem outra, aqui outra galáxia. Ah, eu suspeito que algumas dessas coisas possam ser aglomerados de galáxias, tá? E você meio que perde de vista o que cada galáxia realmente é. Não se esqueça que essas galáxias têm centenas de bilhões de estrelas e até mesmo um pixelzinho dessa galáxia é uma distância inimaginável, algo que nós nunca poderíamos, com base na tecnologia atual ou mesmo na ciência atual, atravessar de um ponto a outro, não na escala de vida humana. Então, essas são coisas enormes e nós temos um número infinito delas. Eu queria realmente destacar isso aqui com você, porque é algo de tirar o fôlego. Olha, temos outra galáxia aqui. Bem, eu não vou continuar fazendo isso o dia todo, tá? Eu me sinto até mal por desenhar isso, isso meio que estraga a imagem. Mas olha só, tem essa outra galáxia bem bonita aqui. Bem, você tem um monte delas por aqui. Ah, esse vídeo aqui realmente foi o que a gente menos conversou sobre conteúdo, sobre certas instruções reais, mas sem dúvida ele serviu de inspiração. Bem, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado bastante dele. Bem, vamos continuar olhando para todo esse cenário, porque é realmente algo muito bonito de se ver. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu quero deixar aí para você um grande abraço e até o próximo vídeo.